E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Left 4 Dead 2. A gente vai jogar aqui, ó. Iniciar nossa campanha, primeiro episódio. Jogando na prática, né, cara? A gente fez o último vídeo mostrando o jogo, mostrando o trailer. Estamos aqui, ó. Realismo. Campanha um jogador. Vamos iniciar aqui, né? No começo, Shopping da Morte. Olha o tanto de campanha que tem. Ah, aqui parece que já é o Bill, cara. O Bill. Bill. Então, o sacrifício já começa o Bill, cara. Tô louco pra chegar no Bill. Aqui, ó. Shopping da Morte. Aí tem hotel, ruas, shopping e saguão. Vamos iniciar aqui logo no hotel. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de hoje. Personagem, eu gosto de jogar com eles cara. E Left For, For Dead é um trocadilho para deixados para morrer. E também aqui são quatro personagens. Veja só: o Coach, o Elis, acho que é Nick e a Rochelle. São quatro. É Left For Dead deixar, é, deixaram quatro mortos. Ou seja, os personagens morreram, né? No caso, nós vamos morrer, fomos deixados pra morrer, sei lá, velho. Não, não entendo direito a esse negócio de trocadilho, até porque eu não manjo de inglês. Mas é isso. Oh, hey, Whirly Bird left without us. Helicopter. It is a helicopter. You call that thing a whirly bird one more time, I'll beat you so bad your sister's gonna wish she never gave birth to you. Okay, guys, now's not the time for a pissing contest. The building's on fire. Let's get off this roof while we still can. There's a mall got turned into an evac station not too far from here. I'll bet that chopper's heading there. Good enough for me. Grab a weapon, let's go. Vocês viram, velho? Os caras brigando por causa do helicóptero. Chamaram o helicóptero de pássaro de ferro e o maluco ficou pistola. <risos> Bora lá, pegar as duas pistolas. Beleza, nego. Vamos dar aqui o comando, né? FPS... Max 60. lei E é isso, caras. Aqui estamos no jogo. Olha que coisa linda. Vamos ter que descer dessa porra, desse prédio, pegando fogo. Vamos lá, galera. Uh, vamos ficar imersos aqui nesta bosta. Vai chover zumbi em cima da gente. Lembrando aqui que a gente tá no, dando o nosso melhor no microfone, no, no vídeo em tudo, tá? Não tem como melhorar aqui, gente. Infelizmente. Olha os bichão aí, ó. Bora lá começar. A nossa matança, caralho. Matar as ondas. Muito bom. E aí galera, pode vir Vem um pouquinho mais do que. Teu... O grandão! Putz aqui! Ó. Atenção, atenção o que, gente? Pouco Ah, um fumacento. Aí todo mundo fica com. Fumando maconha aqui com o Covid, ó. A tosse. Cara, que delícia, velho. Ó o grandão vindo. Mete bala, galera. Boas. Bora dar uma vasculhada aqui nesse quarto. Com tanto aqui. Geral aqui dentro ainda. Ó. Uma coisa engraçada é que o tiro nunca sai no mesmo lugar, ó. Vou provar pra vocês. Tô mirando ali, ó. Um tiro. Tá vendo como é impreciso? Não tem como ser preciso, cara. Talvez só abaixando, né? Tem que fazer sempre uma linha de defesa. Aproveitar os quatro personagens. A gente nunca. Caralho, um golfo! Tem um golfo aqui, cara. Putz, Busca os solteiros e matou o caçador. Tem fogo amigo, tá? Não é bom a gente atirar nos colegas. Reloading! Aqui é o seguinte, já limpamos todos os quartos. Bora dar uma olhada. Olha, é, velho. De onde você Reload. saiu? Brota zumbi do nada, tá? Fica esperto. Quarto limpo. Abaixado tudo fica preciso. Olha aqui tem mais. Aqui forma um túnel Eles não ficam te, te batendo de todo lugar, eles só vêm de um lado É muito ruim você ficar cercado Porque aí eles te batem de todo lado e você não consegue fazer porra Olha o grandão Putz grila Olha o FPS indo pra casa do chapéu Tem que tomar cuidado pra não atirar no coach eu acho que eu atirei nele, por isso que ele retornou ali. Aí ó, busca os solteiros e proteger o coach. Tem aqui um pé de cabra. Uma pistola. É o golfo. Tem um golfo aqui, tá? Esse barulho é de Vou Dá uma olhada aqui nesse local. Uma faca, não vou pegar a faca, não, gente. Muita sacanagem, ó. Oh, pen Killer, um zumbi trancado no banheiro. Doideira, gente. Mais um zumbi ali, ó. Oh, do nada. Putz, me pegou. Caçador. Esses caçadores são fogo, cara. Espera, galera. Não entra na frente do tiro, gente. Na moral. Ó, oh, vômito. Isso aqui é atrai os zumbis, tá ligado? Já já a gente vai ter a oportunidade de usar ele. Nossa, que susto. Ó, oh, isso aqui é a adrenalina. Deixa eu ver, ó. O coat tá aqui, ó. Pega. Ih, cacete. Ó, oh, joguei o vômito ali. Eles vão ignorar a gente e vão pra cima do vômito. Quando você vê que tá vindo as hordas, é bom você utilizar esses itens, tipo granada, vômito. Eles têm o mesmo efeito. E o bom da granada é que além dela atrair, ela explode, né? esse barulho de buff me incomoda pra cacete ó oh, granada meio whatever's making that noise um assento lazarento cara bora continuar avançando Ux, só a covid, velho acho que é o Gopo ali. Hey, é. Explodimos o Gopo. O prédio tá todo desabando, cara. Bora lá. Muito zumbi aqui, Tá vindo uma onda. Eu não. Tô... Cara, tá vindo uma onda. Não sei. Eu tava ouvindo muitos zumbis. Aqui tem. Putz! Espírito... Ai, não, me fudi, cara! Me fudi! Caralho! Putz! Qual oh, é, velho? Vocês viram? Ele vomitou em mim a porra do golf. Como golfado. Eu tô ouvindo mais barulho de golfo ainda, tá? Tem que ficar muito esperto. A minha vida já tá indo pro saco já. Se tem um desfriabilador. É, ressuscita os colegas mortos, né? Olha, bate uma porrada, umas balinhas. Olha, tem granada aqui, ó. Bora fazer uso da granada? Bora ver o que vai acontecer. Ué. Vai acontecer muita coisa. Não. Puts, aqui, ó. Bora ver. Olha o jovem! Que delícia, né, cara? A gente volta lá, cata mais. Foi aqui? A galera fecha as portas quando, quando passa. Isso é esperto, porque aí vem algum zumbi, ele tem que quebrar a porta pra poder passar e te pegar. Hum. Olha a galera vindo Olha a galerinha vindo. Vai chegar negro aqui pela direita, tá? Eles chegando nela é, Ácido, eu e Ih, tem uma cuspidura ali Puta que pariu Tô pegando fogo Caralho, nego Caralho, nego Para de me curar, arrombado Eu não consigo andar, velho O cara tá me curando Bora, passa pra cá, gente Passa pra cá, galera Cara Nick. Não me cura, cara. Eu tenho que me mover, pô. É é o seguinte, galera. Ó, oh, Nunca curem os aqui. seus colegas, tá? Nunca. Vou ajudar a Rochelle aqui. Cadê ela? Cara, dá cinco cacete nela o resto aqui, Rochelle. Ó, oh, dei aqui o remédio pra ela. Agora eu vou catar a adrenalina aqui, ó. Ué, cadê a. Cataram a adrenalina que eu ia pegar. Porra. É foda você jogar com. serra, cara. serra, cara. Caralho, agora sim, hein. <risos> ah, pode vir, pode vir menor Pode vir Vem, vem, vem x ah. é, Eu Não lembro a música do x é Caralho menor Pode colar, pode colar Tem motosserra pra geral Olha sangue na tela, que delícia mano. Caralho, uma deserte. Mas vamos ir para a motosserra, que a motosserra tá mais macabra. Cara aí. Não dá para abrir. Opa! Zé lutinho, né? Tá tudo. Esse está working. Esse elevador ainda tá funcionando. Odeio elevadores Todo mundo querendo mostrar o pau aí Falando que sabe atirar Só a Rochelle que, que assim que não sabe Olha, eles estão de deserto hein? não gosto disso e o coach tá com o bereta Aí vem Caralho, velho coach vem Vem em mim Vem em mim, porra Olha <risos> <risos> o Elis gritando <risos> Ah, vem, caralho Vem, vem Tá vendo, não tô vendo nada Tá tudo pegando fogo cheio de fumaça, cara e eu acho que a imagem para vocês está pior ainda que a minha. Nossa, sem a lanterna então a gente não vê nada. Metralhadora? Onde é que tem metralhadora? Não tem mais. Opa. Aqui, ó. A, a motosserra estava acabando a gasolina, tivemos que trocar. não vi, achei que era colega reload. Reload. Um golpe explodiu Aqui a gente tem bala, mas é praticamente infinita, né? 620 bala, 48 no pente Caralho, o que que tá acontecendo com a Rochelle? Puta que pariu gente, eu não consigo ver nada Sai daqui gente, olha o vômito lá, ó, eu tapei vômito Ô oh, oh, galera, eu tô com a motosserra ainda Olha só Pode vir, caralho, detonando os zumbi pegando fogo com a motosserra Que da hora Já deu é um joque? Cassete, que é isso? Chase, a porra da cuspidora aqui, viado. Mama esse aqui, vai. Olha isso, Nossa, cara. Puta que pariu. Que delícia. É, e aqui chega ao fim, né? Nosso capítulo. chega ao fim o capítulo de hoje. Todo mundo chegou. Calma aí, não precisa fechar a porta aí. Aqui tem 12. Pisto. Então a gente vai ó. Próximo episódio a gente vai ir de 12 De pistol E não tem mais Cara, ah, o grandão ali Não tem mais tanta coisa, né, pra nós Bora ajudar ela aqui Cuidado Coeta aí, John Ei, eu estou reloadando Reloading. Vou fechar logo isso aqui. E é isso, acabou o episódio. Gostaram? Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa legal. Matei 174 infectados, hein? Matei 33 com corpo a corpo, né? A motosserra, fudidaça. Olha o jogo crachando. E é isso, galera. Porra. Que delícia de jogo. Meu amigo. Que delícia de jogo. Então, a primeira parte da campanha foi completa. A campanha do, do, do hotel foi completa. Agora a gente vai pro shopping da morte, né? Então, até o próximo vídeo, galera. Com a 12 e com as duas pistols.